galerinha beleza vamos aqui trabalhar e hoje é um dia especial mas por que especial porque hoje a partir de 4 e 1 da tarde esta pessoa que vos fala está de férias maravilha que beleza demorou mas finalmente saiu né essa espera para ter saído em outubro <risos> olha que estamos amanhã já é fevereiro, né? Hoje é o último dia de janeiro. É? é deixa eu consultar. Oh, porra, que é a lua. Hoje é, é, hoje é 31 de janeiro. Então, com alguns meses de atraso né? mas não podia tirar antes não tinha como estava no projeto de migração do firewall quando não migrasse a rede de servidores não ia rolar velho não, não ia. Não ia. ninguém ia me liberar aí essa semana a gente conseguiu migrar nessa rede Deu uma, um alívio legal Mais tranquilo Eu agora não estou trabalhando sozinho Na parte de segurança Mas O cara que está trabalhando comigo Ele não tem tanta experiência ainda No quesito de conhecer a rede E os possíveis problemas Fazer um troco -chute. Pra ver onde é que tá dando merda Aí eu não ia largar o cara no foguete né? Mas Com isso já resolvido Já sinto Mais tranquilidade um outro ponto também é o período, né? Tirar férias em fevereiro, que é o um mês mais fraco, pouco movimento, carnaval aí. Então a universidade fica mais tranquila para liberar. fazer um vídeo falando de, de economia e pra a vocês, eu vou elaborar um, um textozinho para ter até o nosso, porque senão eu vou ficar falando aqui, um bocado de coisa estranha. Eu, eu tentei, agora há pouco eu tentei, mas aí eu vi que velho vai ficar tá, tá confuso, que é muita coisa nova assim, e o canal não é de, de, de economia. Então se eu ficar falando aqui de, de LCI, LCA, CDI, devedores Dividendos e Eudes, disse... De Ações, de... De... de Contratos, Dólar Futuro, o Vespa, Blá Blá Blá. Eu ia ficar chato pra caralho, o Vídeo confuso ninguém quer ver porra nenhuma. Não que eu busque audiência, mas. Eu ia ficar chato. Então, não. não. Eu acho que eu vou passar recomendações para vocês. E sobre a parte de mecânica, eu tava estava fazendo já em casa, vou fazer pequenos vídeos, tipo PowerPoint, fotos com imagens parada bem didática de coisas que tá no manual do proprietário mas como eu sei que vocês leram o manual inteiro né <risos> mas esqueceram alguma besteirinha a gente vai passar então basicamente vai ser isso, vai ser mostrando o manual que é o teórico e mostrando na prática o primeiro é sobre o conector de 12 volts que tem na MT-07 eu vou mostrar aqui isso está lá no manual Vou desarmar aqui a AMT. Vou mostrar pra vocês onde é que tá. E como utilizar. Vou dar uma dica. Na minha. Quer ver? Cadê o cadê, cadê ele? Aqui ó. Poxa, nada seguro isso aqui que eu tô fazendo. Ó a eu, cara de segurança. Fazendo uma merda dessa. Ah, tá preso junto com a chave. Então, não vai sair, não. Mas, enfim. Vou mostrar a vocês que vai ficar legal. Tá, tá ok? Um abraço, galerinha. É mancha de olho na pista ali. Vixe, que merda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.